Fala, Leo! Eu sou a Paula Tavares e hoje eu vou te ensinar a fazer uma bolsa com fio de malha, que também serve para ser usada como uma carteira. Vamos à lista de materiais? Você vai precisar de um hidratante, eu uso esse hidratante para dar um cheirinho agradável nas minhas mãos, e transferir para o fio de malha. Você também vai precisar de uma cola pega Mil. Agulha de crochê, acessórios de metal e o fecho para colocarmos nessa bolsa. E vamos à nossa aula. Com uma agulha de numeração 7mm, eu vou fazer aqui um laço. E depois, eu vou subir o total de 23 correntinhas. Cheguei aqui na vigésima terceira correntinha, vou fazer uma corrente, e no próximo aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, pegando apenas um fio, eu vou fazer outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo, e assim por diante. A cada fio desse daqui, eu vou fazer um ponto baixo, e vou completar até... Essa parte daqui, ó, da carreira, do início dessa carreira, tá bom? E agora, eu tô chegando aqui no último ponto, onde eu vou fazer um total de cinco pontos baixos. E esse daqui, ó, esse fio de malha, eu deixei curtinho, mas você pode deixar um pouco maior, você vai esconder agora aqui, ó. Eu já fiz aqui um total de três pontos baixos. Então, vamos ao quarto. E ao quinto. E agora, a gente vai trabalhar pegando o fio do fundo, tá bom? Nós vamos fazer agora um relevo nessa parte. Como é feito isso? Você vai posicionar a sua agulha assim, em pé, e vai pegar a linha de trás do seu trabalho. E vai fazer um ponto baixo. Depois, novamente, outro ponto baixo, sempre com fio de trás, certo? Então, eu vou fazer isso pegando sempre o segundo fio de trás, até chegar ao final dessa carreira. Estou chegando aqui no final dessa carreira, onde eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, sempre vai ser assim a volta. Vou virar o meu trabalho... Faço uma corrente, viro o meu trabalho, certo? E agora, eu vou fazer a mesma sequência. Nessa sequência, a gente sempre vai pegar sempre o fio de trás. A gente tá com a peça assim, a gente pega o fio de trás, ok? E faz um ponto baixo. Dessa forma aqui. Eu vou completar essa carreira até eu chegar nessa parte aqui, dessa ponta, onde eu fiz os cinco pontos baixos... E onde é feito também o aumento? Para que você saiba como deve ser feito. Eu fiz aqui agora um ponto baixo. Vou fazer uma corrente. Que essa corrente significa o aumento dessa peça, tá bom? E depois eu vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo. O próximo, eu faço uma corrente novamente. No próximo espaço, outro ponto baixo. Já fiz aqui dois. No próximo. Outro ponto baixo, mais uma corrente. No próximo, outro ponto baixo, mais uma corrente, que é a última, e eu finalizo aqui com um ponto baixo. E repito toda a carreira, agora aqui, pegando sempre o fio de trás e dando sequência com pontos baixos. Na próxima carreira, a gente não vai fazer esse trabalho de aumento. Nós só vamos colocar pontos baixos em cima de cada ponto que aqui fica na base, tá certo? Eu vou mostrar pra você como deve ser feito com esse fio de malha aqui que nós vamos trocar. Estamos na segunda carreira, nós precisamos fazer dez carreiras, tá bom? Essa carreira que eu estou finalizando foi com aumento aqui na ponta. Eu vou chegar aqui, ó, pegando sempre o fio de trás e fazer um ponto baixo. Pego o último fio aqui que fica e faço outro ponto baixo. Depois, eu vou fazer uma corrente, vou puxar um pouco desse fio e vou cortar dessa forma, certo? Eu deixei até mais fio aqui, mas você pode deixar até menor, não tem problema nenhum. E eu vou agora começar a fazer a volta aqui dessa carreira. Então, eu vou voltar o meu trabalho. Vou virar aqui, vou pegar esse ponto daqui onde eu fiz, vou puxar esse fio, vou deixar aqui um pedacinho, tá vendo? E vou pegar agora e fazer uma corrente. Fiz uma corrente, vou pegar o fio de trás... E nesse de fio aqui, ó, já, tá vendo? Esse fio de trás que eu vou pegar, eu já vou esconder esses dois pedaços de fios aqui de malha que ficou. Dessa forma, passando ele por dentro do ponto. Assim, perceba que eu já vou esconder, tá vendo? Os dois fios estão aqui juntinhos, ó. Eu já posso até enrolar aqui ele... E na hora que eu for passar aqui por dentro, ele já vai ficando escondido dentro do ponto. Tá certo? E assim, eu já vou trabalhar o acabamento desse fio, para ele não ficar solto. E aqui, eu vou subir. Agora, nessa carreira, a gente não vai fazer aumento. A gente só vai colocar aqui, nessa parte, pontos baixos. Quando chegar aqui, eu vou mostrar você... Como deve ser feito, cheguei aqui nos aumentos e eu vou fazer agora conforme eu já expliquei só pontos baixos. Olha como fica, tá vendo. Agora, aqui, eu vou completar a carreira. A volta, você já sabe como deve ser feito, porque eu já te ensinei com o um fio de malha preto. Você vai retornar e fazer mais uma carreira. Nesse retorno, quando chegar aqui, vamos ter aumento. Então, eu vou mostrar pra você como deve ser feito esse aumento, tá bom? Eu completei e estamos na hora de fazer aumentos, na é verdade? Porque é uma carreira com aumento e outra carreira sem aumento. No último momento a gente fez seis pontos baixos, tá bom? Com uma correntinha diferenciando um do outro. Agora, nós vamos fazer sete pontos baixos. Eu vou fazer uma corrente aqui, certo? Depois, eu vou pegar aqui o próximo, faço um ponto baixo. Um, uma corrente. Dois pontos baixos. Uma corrente. Três pontos baixos, uma corrente. Quatro pontos baixos, uma corrente. Vamos fazer o quinto ponto baixo, tem que ser sete pontos baixos, uma corrente. Seis pontos baixos, uma corrente. E o último aqui, ponto baixo, sétimo. E eu faço agora uma corrente. E agora, eu só vou repetir sequência. Pontos baixos pegando o fio de trás. Só isso. Até chegar lá na ponta, eu virar o meu trabalho e fazer mais uma carreira sem aumento. Porque aqui é a carreira de aumento. Então, próximo é sem aumento, tá certo? Vou fazer mais uma carreira dessa, vai ficar três carreiras. Só que eu vou fazer, em vez de três, quatro carreiras... Com esse fio azul aqui, tá bom? Então, a quarta carreira, ela vai ser a carreira de aumento. Estou chegando aqui. Pontos baixos, tá vendo? O próximo também. E eu vou fazer uma corrente aqui e vou virar o meu trabalho. Quando eu viro, eu pego o fio de trás... E faço pontos baixos, só isso. E dou continuidade a essa carreira. Essa carreira agora, a gente não vai fazer aumentos, correto? Então, só na próxima carreira. Então, aqui é o seguinte, você vai fazer um uma correntinha, fazer o primeiro ponto baixo, que conta um. Depois, uma correntinha, o segundo ponto baixo, que conta dois. Uma correntinha de novo para dividir e o próximo ponto baixo. É o terceiro ponto baixo. Uma correntinha, quarto ponto baixo. Uma correntinha, quinto ponto baixo. E vamos fazer isso até chegar aqui. Então, deixa eu encostar aqui. Nós estamos no quarto, não é isso? Vamos, uma correntinha, quinto ponto baixo. Mais uma. Sexto. Faço uma corrente e agora, só vou completar aqui pontos baixos em cima de cada ponto baixo até finalizar essa carreira e a gente trocar de fio. Deixa eu mostrar pra você como ficou o outro fio que nós escondemos. Tá vendo? Imperceptível, só ficou esse pedacinho aqui do fio preto. A mesma coisa a gente vai fazer nessa carreira. Vou completar. Vou trocar o fio conforme eu já ensinei a você, se você não sabe, volta o vídeo que você vai ver como faz essa transição, essa mudança, para você entender. Vou fazer a troca e vou começar a construir a próxima carreira. Nessa próxima carreira, que é a oitava, não precisa de aumentos, apenas que complete a carreira. E você que ainda não sabe o que é carreira, eu vou te mostrar agora, através dessa explicação para que você não se sinta perdida. Deixa eu só dar uma laçada aqui, fazendo uma corrente. E carreiras, meninas, quando a gente fala, é uma sequência completa do seu trabalho. Lembrando que agora é a carreira de aumento. Nós realizamos sete aumentos na última carreira do fio azul, agora nós vamos fazer oito pontos baixos, tá bom? Como aumento. Olha o pedacinho do fio que ficou, tá vendo? Aí, você vem aqui, ó, e corta esse fio. Vou completar, quando chegar aqui, eu faço o aumento junto com você. Vamos lá os aumentos? Então, eu vou fazer uma corrente, no próximo espaço... Eu faço um ponto baixo, que conta um aumento, né? Uma corrente. Depois, outro ponto baixo, segundo, mais uma corrente. Oitavo ponto baixo. Finalizo com uma corrente... E coloco aqui pontos baixos até completar a carreira. Depois, eu vou retornar essa carreira sem fazer nenhum aumento. Agora, eu quero ensinar você como deve ser feito o fechamento da lateral da sua bolsa. Eu já fiz um modelo aqui, certo? E eu vou mostrar pra você como deve ser feito. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar a sua peça pelo avesso. Bom, e o avesso da peça é onde a gente começou com aquela elevação, tá bom? Tem uma elevação logo no início. Esse é o avesso da peça. O que eu fiz? Eu peguei um fio de malha na cor preta, dei um nó aqui junto com o fio de malha que estava sobrando, uni lateralmente aqui as duas partes, os mesmos centímetros... E vou passar agora aqui a minha agulha de tapeçaria por dois fios e unir ao outro lado. E vou passar para o outro lado. Olha como vai ficando. Terminei aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um nozinho aqui, ó. E agora, eu vou esconder esse pedaço de fio por dentro da malha. Como se eu tivesse retornando o trabalho por dentro do fio de malha, assim, ó. Aí, eu venho aqui, puxo. E corto esse pedaço. Prontinho. Agora, eu vou virar a minha peça. Hoje eu vou Agora, eu vou ensinar a você como colocar o fecho, tá bom? E eu vou te ensinar uma opção também de fazer essa bolsa carteira com a alça... Que é esse material aqui que eu te apresentei no início do vídeo. Para fazermos esse fecho, você vai precisar de uma agulha fina. Geralmente, esse fecho de imã, ele vende em armarinho em vários tamanhos. Esse é o pequeno, mas tem ele grande também. Então, você vai posicionar dessa forma aqui a sua bolsa, arrumar ela todinha. Você pode pegar um marcador... Nesse momento, para não se perder e marcar essa parte que vai colocar o fecho. Então, você posiciona aqui com o marcador, ó, Só para você não perder onde você vai colocar após ter feito aqui a medição. Você vai passar a agulha pelo furinho que tem aqui no fecho, nesse espaço. E aí, você vem de novo... Você vai fazer esse tipo de costura várias vezes, umas é? cinco, seis vezes, até ficar bem firme. E bem preso também, esse fecho aqui no seu fio de malha, tá bom? E aí, você vem e dá um nozinho bem dado, para não soltar, porque esse material aqui, ele pressiona. Quanto mais você pressiona, se você não fizer um acabamento bem feito, apertar bastante esse nó... Pode ser que na hora que você abra a sua bolsa, esse material vá cedendo, ou seja, esse nó vá cedendo, por você não ter apertado ele o suficiente. E agora, eu vou fazer isso do outro lado. São quatro pontos que você precisa apertar. Você faz isso com esse material e com outro material também, prendendo aqui. E se até aqui você tá gostando, não se esquece de deixar aqui a sua curtida, se inscrever, nos, se inscrever no canal, Tá bom? E vamos lá. O que eu vou te explicar agora aqui, após fazer o fechamento, é uma etapa que eu não vou colocar nessa bolsa aqui, tá bom? Mas eu vou te ensinar como deve ser feito. Você vai passar aqui, ok? E depois você vira aqui, e a costura ela vai acontecer com a sua bolsa na posição correta. Assim. Eu só virei para que você possa ver como é que passa a agulha. E aqui, ó, você vai pegar essa parte daqui e vai costurar como se estivesse costurando mesmo. Você vai passar aqui, ó, tá vendo? E vai, depois, voltar a sua agulha de tapeçaria pra dentro da bolsa. Volta, depois, novamente... Eu vou fazer isso aqui pra você ver como é que faz de um lado. E você vai fazer do outro. Puxo o meu fio de malha. Lembre que aqui atrás tem um fio de malha ainda solto. Então, no final que a gente vai dar um nó aqui e esconder esse fio de malha. E aqui você faz um nozinho, certo? E depois que você fizer esse nó, você vai esconder... Esse fio de malha por dentro desse próprio fio aqui que já existe. E assim você faz essa parte aqui, depois você vai trazer para o outro lado também e deixar a sua peça pronta. Essa parte é muito fácil, só que eu não vou fazer porque essa peça que eu estou criando, eu quero usar como uma carteira e não como uma bolsa. Então, eu só vou colocar o fecho dela e cumprir essa funcionalidade, mas você pode colocar a corrente e fazer dela uma bolsa também. Se você gostou dessas dicas, se você gostou desse tutorial te ensinando, eu vou pedir para você deixar sua curtida, se inscrever no canal e até o próximo tutorial.